A FSG está colocando em funcionamento as novas clínicas do curso de Odontologia. O professor Rogério Elzeman vai nos mostrar agora quais são as atividades desenvolvidas em cada um desses espaços pedagógicos. Estamos aqui no Laboratório de Simuladores do curso de Odontologia da Faculdade Serra Gaúcha e é um laboratório onde os acadêmicos têm o seu primeiro contato com o um paciente, claro, um paciente que é um simulador. É um boneco onde os acadêmicos têm um outro dispositivo com os dentes, artificiais ou naturais, e eles encaixam esse dispositivo dentro do simulador. E no simulador, então, eles fazem todos os primeiros procedimentos como se fosse um consultório odontológico. Primeiro semestre, a primeira aula dele é uma aula de anatomia e escultura dentária, no laboratório de anatomia e escultura dentária e materiais dentários, onde de imediato ele já tem contato com o formato dente, o nome deles, as raízes. Já vai conhecendo a anatomia dentária. Aqui no laboratório de radiologia nós temos duas funções. A função onde o acadêmico interpreta radiografias feitas feita também nos simuladores, nos bonecos. São casos não reais. E também temos pacientes verdadeiros, ou de nossa clínica ou até mesmo encaminhados de fora da Faculdade da Serra Gaúcha. Temos aqui o aparelho VistaScan, de radiologia digital, onde as imagens são feitas de uma forma digitalizada.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 onde os acadêmicos têm então um dispositivo, um, um local, onde podem fazer toda a sepsia, lavagem, secagem e depois a esterilização deste material. Após o acadêmico entregar seu material para ser esterilizado ao funcionário, o funcionário então coloca no carrinho e dentro desse carrinho então ele é deslizado para dentro dos autoclaves. Essas duas autoclaves são duas autoclaves digitais de 360 litros, feito todo o ciclo processo de esterilização, o funcionário então disponibiliza novamente para o acadêmico nas suas gavetas individualizadas. Bom, a gente como aluno de odontologia sonha em poder chegar aqui numa clínica e atender pacientes, né? Então chegar aqui e ver um ambiente como esse, moderno, nos dá bastante animação para continuar essa profissão que tende a crescer daqui para frente nos trazer bastante sucesso e alegria, com certeza. A minha expectativa Uh, correspondeu na entrega dessas clínicas. A gente está bem feliz, estávamos um pouco ansiosos para receber, para ter contato com o paciente e, e estamos bem realizados. Lidar com o ser humano é muito bom, a gente está aprendendo bastante, tudo é novo, a gente está aprendendo muito e hum, acredito que eles se empenharam bastante para nos entregar as clínicas como a gente merecia.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 Agora que você já conhece os serviços e a nova clínica de odontologia da FSG, divulgue em sua comunidade. Para ser paciente da clínica, entre em contato pelo telefone 2101-6006 e marque sua consulta.